Oi tudo bem seja bem-vinda seja bem-vindo a esse canal maravilhoso eu sou Josiane Amorim trabalho com empreendedorismo e há cinco anos eu ajudo pessoas a transformarem o sonho de empreender em um negócio de sucesso se você também empreende ou quer entrar nesse fascinante mundo do empreendedorismo, vem comigo porque aqui tem muito, mas muito conteúdo para te ajudar nessa caminhada que eu sei que não é tão fácil assim quanto muita gente pensa. Mas eu tô aqui justamente para te ajudar a facilitar essa jornada. Fique aqui comigo, se inscreva no canal, me siga no Instagram e venha conhecer o trabalho que eu desenvolvo no Facebook, é bem interessante. Lá tem a minha fanpage Josiane Amorim Oficial e o meu grupo Clube dos Empreendedores, que já passou de 40 mil pessoas divulgando seus trabalhos. Só falta você lá. E para facilitar, Toda minha rede social é Josiane Amorim Oficial. Um beijo e aproveite o conteúdo. Ele foi pensado para te ajudar a empreender de forma bem mais assertiva e consistente.